Olá pessoal, vamos iniciar aqui a nossa parte prática da nossa aula, onde nós vamos aprender como fazer uma análise de variância em um caso de regressão múltipla com, é, com delineamento estatístico e como que a gente também consegue né, fazer o teste de hipóteses para os coeficientes de regressão, ok? Então vamos lá? É, para iniciar, né, se vocês olharem na descrição do vídeo, a gente tem esse conjunto de dados chamado dados 3x, né, o melhor, dados3.txt que vocês vão conseguir fazer o download né, pra gente conseguir fazer aqui a nossa aula prática juntos é, mas nesse ano, nós vamos abrir o RStudio vou abrir aqui um novo script né, uma janelinha em branco para apagar a memória do R vou escrever remove list igual ls abre e fecha parênteses para apagar o console vou apertar Ctrl L beleza eu é, vou escrever 7WD para a gente indicar qual é a nossa pasta de trabalho, né? Que é essa pasta onde está o arquivo txt que vocês vão receber, né? Vocês vão fazer o download. Vou dar um Ctrl Enter aqui, como sempre, dessa mensagenzinha de erro, porque as barrinhas têm que estar viradas para outra direção. Então, seleciono a barrinha, venho aqui na lupa, substituir para o outro lado, substituir tudo. Ok. Ah, posso fazer isso. Ctrl Enter. Beleza. É, agora que ele já reconhece né, essa pasta como sendo a pasta onde tem os nossos arquivos, que é o read.table, abre parênteses, abre aspas, e só de apertar o tab já vai aparecer aqui para gente o nosso arquivo, dados3.txt. Vou colocar aqui uma vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro, ctrl enter, nós temos aqui o nosso conjunto de dados. Só para a gente ver... No nosso conjunto de dados, nós temos aqui 100 observações, né? são dados de 100 parcelas, onde nós temos produtividade, é, 5 doses de fósforo, 5 doses de potássio e 4 repetições, no né? experimento ABC. Então, inicialmente, a né? primeira coisa que nós vamos fazer é obter análise de variância. E aqui na análise de variância, nós vamos, então, inicialmente, né, achar os graus de liberdade som de de quadrados de bloco, tratamento e resíduo, ok? Então, aqui, vamos fazer a análise de variância. Né? É, nessa análise de variância, então, nós teremos os nossos tratamentos, que vai ser igual a b fósforo todas as combinações com decifrão potássio. Se a gente dá um Ctrl-Enter aqui... Né, deu uma mensagem de erro. Vamos ver o que a gente tem aqui dentro. Não deu certo. Vamos fazer aqui. Ó, parte de de cifrão P, decifrão K. Vou dar um CTRL, ENTER. Fazendo isso, nós vamos tentar as nossas fontes de variação. Que são todas as combinações possíveis. Né, das nossas doses de nitrogênio, das nossas doses de... Melhor, das nossas doses de fonte, das nossas doses de potássio. Bloco, nesse caso, né, seria o nosso decifrão a gente dá um CTRL ENTER, nós vamos ver né, que nós temos acabado 1, 2, 3, 4, né? Daqui a pouquinho isso vai dar um erro. Vamos esperar dar um erro para vocês verem né, como que a gente conserta ele. Produtividade vai ser igual a D, cifrão, PROD. E eu dando um CTRL ENTER aqui, a gente conseguiu criar então as nossas variáveis, né, as nossas fontes de variação que nós vamos colocar aqui na nossa análise de variância. Então, vou criar aqui ó, a nova, vou criar um objeto chamado anv, né? poderia ter qualquer nome. Vamos utilizar a função aov, para a gente achar essa análise de variância da nossa produtividade. É, nossa primeira fonte de variação, vou colocar aqui bloco, mais trate. Se eu der um ctrl enter, né? e depois colocar aqui a nova de anv, nós vamos conseguir ver a nossa análise de variância. O erro que eu falei com vocês aqui é até esse daqui. Ó, a gente tem um grau de liberdade para bloco. Por quê? Bloco ele tem valores, né? um, dois, três, quatro. E a funçãozinha vai entender isso como sendo algo quantitativo. Né? Vai fazer uma regressão para isso. Então, para a gente não ter esse problema, basta colocar aqui. as.factor Abre parênteses, fecha parênteses. Aí eles vão entender agora o bloco como não sendo quantitativo. Né? Então, a gente tem que três graus de liberdade. É, então, se a gente for comparar aqui, né, nós vamos ver que está batendo com os resultados que nós achamos né, lá na nossa aula teórica. Né? E nós temos aqui, então, 84.113, que nós vamos ter que decompor ele né, em regressão e desvio de regressão. Então, vamos lá. Para a gente obter a nossa regressão... Primeiro, vamos, a gente precisa né, entender aqui qual que é o nosso modelo de regressão que a gente está testando. Né? Nosso modelo de regressão ele é ZI, que é igual a A mais é, B, que multiplica XI, mais C, que multiplica XI ao quadrado, mais é, D, que multiplica YI, mais. F que multiplica é, YI ao quadrado mais é, G que multiplica XI, YI, né? mais, por último, o um nosso erro experimental. Né? Que a gente sempre tem o um erro experimental dos nossos modelos, que aqui no caso é o nosso, a gente simboliza ele por EI. Então, esse daqui é o nosso modelo né, de regressão múltipla, nós vamos, então, criar aqui um vetor que eu vou chamar de yzão que vai conter os valores nossos de produtividade, né? E vamos criar nossa matriz de incidência que vai ser, então, veja bem, nós temos aqui o A que é intercepto na frente do A, a mesma coisa a gente tem aqui 1 um multiplicando, né? Então, vou colocar aqui 1 um vírgula. Depois, nós temos aqui... É na frente do B, os valores de xi, que é o fósforo, vamos colocar aqui, decifrão fósforo. Depois nós temos o nosso C que multiplica xi ao quadrado, então vamos colocar aqui, ó, decifrão fósforo ao quadrado. Depois nós temos aqui o um valor que multiplica né, o nosso yi, né? então o yi que vai ser decifrão potássio mais decifrão potássio ao quadrado, mais, finalizando, decifrão é, fósforo, que multiplica decifrão potássio. Então, nós temos aqui a nossa matriz de incidência. Né? Lembrando que onde tem mais aqui, na verdade, é vírgula. Né? Deixa eu consertar. Ctrl, Enter. Então, nossa matriz de delineamento aqui né, está pronta. Beleza? A partir dessa matriz de delineamento, nós vamos conseguir, então, inicialmente, obter o nosso valor de beta. Sendo que beta é igual a inverso de, da transposta de x que multiplica x de novo. E isso daqui que multiplica transposta de x linha que multiplica y. Ctrl, Enter, nós temos aqui os nossos coeficientes de regressão, né? que são os mesmos valores né? que nós mostramos lá na aula teórica. A partir desse de x, que é a nossa matriz de sidentes, e beta, que é o nosso coeficiente de regressão, a gente consegue obter nossos valores de y predito, que vai ser igual a x, que multiplica beta. Dando aqui o um Ctrl, Enter, a gente consegue obter os nossos valores preditos. Então, veja bem, nós precisamos, né, para obter nossa soma de quadrado da regressão, nós né, é, conseguimos fazer isso fazendo transposta de YP, que multiplica YP menos a correção. Para a gente obter a correção, vou fazer aqui de uma vez, a nossa correção é igual à soma de todos os valores que a gente tem, observado, né, de Y elevado ao quadrado, e vamos dividir isso pelo nosso número de observações. Né? A gente tem que ir 100 observações, 100 parcelas. Agora que a gente tem C, a gente consegue obter nossa soma de quadrados da regressão, que vai ser igual a né? transposta de Y predito, que multiplica Y predito menos nossa correção. Fazendo isso, nós temos nossa soma de quadrados da regressão, entre 3.944. Okay? É, da mesma forma, para a gente obter a nossa soma de quadrados é, do desvio de regressão, nós precisamos fazer a nossa soma de quadrados de tratamento menos... Nossa soma de quadrados da regressão, que a gente obtém por diferença. Soma de quadrados aqui, né, de tratamento, a gente já obteve aqui atrás, que foi igual a esse valorzinho aqui, ó. Então, igual a isso, Ctrl Enter, Ctrl Enter, nossa soma de quadrados de desvio de regressão foi igual a 168,21, né? Aí é 169.21. Olha, provavelmente eu digitei aqui errado, né? Mas tudo bem. É, então a gente conseguiu achar o nosso desvio de regressão. É, continuando aqui, nós precisamos obter agora, né? A gente obteve aqui as nossas somas de quadrados de bloco, tratamento, regressão, desvio de regressão, a resíduo. A gente precisa obter nossa soma de quadrados agora dos nossos efeitos, né? Para gente fazer isso, nós vamos vir aqui, eu vou copiar isso daqui só para me auxiliar. Ctrl C, Ctrl V. É, primeiro nós vamos considerar apenas um coeficiente, não é isso, além do intercepto, de forma que nós vamos obter aqui um valor de beta que vai ter apenas dois coeficientes, o um intercepto, né, mas nosso coeficiente angular de x. Y predito, nosso valor de C, e com isso a gente vai obter nossa soma de quadrados, considerando um coeficiente. Que nada mais é do que o nosso valor de soma de quadrados no nosso efeito linear, né? 73.319, né? Bateu. Para o efeito quadrático, vou copiar aqui em cima, Ctrl-C, Ctrl-V não vamos considerar aqui mais dois coeficientes, né? o próximo que a gente tem no modelo é o nosso fósforo elevado ao quadrado. Ctrl-Enter, Ctrl-Enter, Ctrl-Enter, Ctrl-Enter, e a gente vai obter o com dois coeficientes. Se nós formos olhar, né? deu aqui 80.576. Esse valor aqui com dois coeficientes, para a gente chegar na nossa soma de quadrados... Né, do efeito quadrático do efeito quadrático de x, nós precisamos fazer nossa soma de quadrados com dois coeficientes menos nossa soma de quadrados com um coeficiente então, dando ctrl enter aqui né, nós vamos obter aqui nossa soma de quadrados por efeito quadrático de x foi de 7.257 né, 7.257 da mesma forma, vou ctrl-c, nós vamos ver agora o efeito linear de y, então vamos considerar mais um parâmetro que é o deceprão potássio, ctrl Ctrl+Enter, ctrl Ctrl+Enter. ctrl -intra, ctrl -intra. isso daqui vai considerar então nossa soma de quadrados com três coeficientes, e para a gente obter nosso efeito linear de y, nós vamos considerar, SQ3C menos SQ2C, Ctrl ENTER. 1.698. e 98. Vamos vir aqui agora. Né? Ctrl C, Ctrl V. O que, é que vai mudar aqui agora? É que nós vamos ter o efeito quadrático do nosso potássio. Ctrl ENTER, CTRL ENTER, CTRL ENTER, CTRL ENTER. Isso daqui tem então 4 coeficientes além do intercepto. E nosso efeito quadrático de Y vai ser igual né, ao nosso SQ4 menos nosso SQ3. Nosso valor aqui, então, né, vai ser de 1650,35. E por último, a última soma de quadrados que a gente precisa, né, vai ser a nossa soma de quadrados considerando o nosso modelo completo. Vou fazer aqui, a Ctrl C... Ctrl V, vírgula, decifrão, P, que multiplica decifrão, K. Então, a gente tem aqui o efeito da interação. Né? Vou chamar isso daqui de 5 coeficiente. Lembrando que quando a gente tem todos os coeficientes, é, que é a mesma coisa da soma de quadrado da regressão. Né? Vocês podem conferir. E aqui vai ser o 5 menos o 4. Ctrl Enter. Ctrl então, ENTER 19,43, né? 44 arredondando. Então a gente conseguiu ver como que a gente consegue chegar na soma de quadrados a nossa análise de variância utilizando o álgebra de matrizes. Okay? O resto é tudo tranquilo, né? a gente divide a soma de quadrados pelos graus de liberdade, né? depois os quadrados médios aqui que a gente vai obter, a gente divide pelo grau de quadrado médio do resíduo, né? para a gente obter calculado, compara com a F não tem novidade nenhuma. Né? mas o importante é que a gente viu como que a gente consegue construir a análise de variância né? por álgebra de matrizes né? tem aqui as nossas somas de quadrados o resto é a mesma coisa aí que a gente já está cansado de saber para chegar na significância dos nossos coeficientes né? eu vou só copiar isso daqui vou colar aqui embaixo nem precisava, né? mas não custa nada Ctrl Enter é, a gente quer chegar na nossa significância aqui de beta não é isso? A gente quer testar né, se os nossos coeficientes são significativos ou não. Então, a gente vai obter a variância, que vai ser igual à inversa de, da transposta de x, que multiplica o nosso x, e isso daqui que multiplica o nosso quadrado médio do resíduo. Se a gente for olhar, nosso quadrado médio do resíduo foi... 17.8. Então, okay. 17.8. Dando Ctrl Enter, nós vamos obter uma matriz, né? Uma matriz que contém a diagonal principal, o as nossas variâncias e fora da diagonal principal, né, nós vamos ter aqui as nossas covarianças. É... se eu quiser ter apenas as nossas variâncias, né? Eu vou colocar aqui, ó, diagonal. Então nós vamos pegar só a diagonal aqui dessa matriz, né? Então, agora eu vou ter aqui as nossas variâncias associadas a cada um dos nossos coeficientes. Como nós vimos, né, nosso valor de t calculado, basta nós pegarmos o valor de beta e dividir pela raiz quadrada da nossa variância. Dando um o ctrl enter, a gente vai achar o valor de T calculado. Né? Então, basta a gente comparar esse valor de T calculado com o valor de T tabelado, e nós vamos conseguir fazer o teste de hipótese para cada um dos coeficientes. É... Só para conferir, né? a gente vê que está tudo certinho. Aqui, ó, nosso valor de T calculado, né? 32, menos 0, 20, 11, bateu bonitinho. É, então, pessoal, é assim que a gente consegue resolver esses problemas por álgebra de matrizes Eu vou ensinar para vocês aqui como que a gente utiliza um pacote Que também faz isso para a gente de uma forma bastante interessante bastante fácil Para isso, eu vou falar para vocês, instalar o pacote basicamente install.packages e colocar o nome do pacote Que é ESP ou melhor, análises Aí dá o um ctrl enter, vocês vão conseguir instalar o pacote. Né? Depois de instalar o pacote, nós vamos ativar esse pacote. Aí basta dar o um ctrl enter, a gente consegue ativar ele. E depois de ativar, é, vou abrir o um manual aqui do pacote, só para a gente ver como que ele funciona, interrogação, ctrl v. É muito fácil a gente utilizar esse pacote. Né? Tem aqui o manual dele, aqui tem um índex. É, explica direitinho como que a gente consegue fazer tudo aqui, né, usando esse manual. É, a função que a gente vai precisar é essa daqui, ajustar a regressão e aqui explica, né, como que a gente utiliza. É, tem o design 1, que é quando a gente não tem repetições; design dois, é quando a gente tem experimento em DIC e o design três, quando a gente experimenta em DBC. É, e o nosso conjunto de dados tem que estar organizado aqui em uma matriz, conforme essa, daí que você já tem. Né? aí na memória do R, que é aquela que eu passei para vocês. Então, vou escrever aqui, ajustar a regressão. É, aqui dentro, vamos colocar nosso objeto de dados, né? que a gente chamou ela de D, Dzão, vírgula. O nosso design, ele é, vou colocar design igual a 3, porque o nosso experimento ele é em BBC, e apenas isso, né? Fazendo isso, a gente vai ter todos os nossos resultados aqui. Vou até abrir aqui um pouquinho, CTRL, ENTER. O que, é que acontece? Esse pacote, pessoal, ele vai ajustar para a gente vários modelos de regressão múltipla, onde, considerando apenas duas variáveis respostas, né? o X e o Y, né? no caso aqui, fósforo e potássio. E aí ele vai ajustar diferentes modelos de regressão. São 12 modelos de regressão. Sendo que esse modelo que a gente testou, que a gente está utilizando nesse exemplo, é o modelo 8. A gente tem aqui o né, um intercepto, efeito linear de x, quadrático de x, efeito linear de y, quadrático de y e da interação. Então esse daqui é o nosso modelo. Nossa análise de variância, que a gente chama de global, está aqui. Né? Então a gente consegue ver é, nossa fonte de variação tratamentos, regressão, tudo bonitinho. E aqui a gente tem a nossa análise de variância completa, né, com a nossa análise de variação, tratamentos, regressão, né, desvio de regressão, é, com todos aqueles valores, né, que a gente conseguiu obter aqui no R, tudo bem. E além disso, nós temos aqui os nossos coeficientes de regressão, desvio padrão, né, o nosso teste t. Tudo bonitinho e algumas coisas que a gente vai aprender na próxima aula, que são os avaliadores da qualidade do ajuste, como o R2, R2 de ajustado, AIC, BIC, tudo bem? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Mas o importante né, que a gente precisa saber é o seguinte, é, a gente pode utilizar diferentes softwares, diferentes programas para fazer um estudo de regressão múltipla, né? Mas são poucas as opções né, que consideram o delineamento estatístico, né, que faz a análise de variância bonitinho, considerando, por exemplo, o DBC, né, que obtém o um número de graus de liberdade associado, que vai nos dar essa significância aqui de forma correta. É, e da mesma forma, nos né, coeficientes de regressão que vai fazer eles baseando no quadrado médio do resíduo, né, o grau de liberdade que a gente tem aqui do resíduo, considerando o delineamento estatístico. São poucas as opções né, que permitem isso. Então a gente tem esse pacote SP Análise 3D, que eles nos, ajudam, nos ajuda aí nesse sentido. É, mas é importante, pessoal, acrescentar que por, muitas pessoas né, têm o costume de obter os dados a nível de médias, de combinações, né, de tratamentos e depois, por exemplo, utilizar o SigmaPlot ou até o mesmo próprio R para fazer a análise, né? Mas isso não é muito legal porque a gente dispensa toda a informação que a gente tem aqui de delineamento estatístico. Então acaba que a forma mais apropriada que tem de nós trabalharmos, né, é dessa forma aqui. Tranquilo, considerando o delineamento estatístico, tudo bonitinho. Se o experimento fosse um DIC, a única coisa que ia mudar seria, com ao invés de eu colocar aqui, o design 3, ia colocar design igual a 2, né? E aí, o pacote aqui, ele, da mesma forma, ele vai ajustar vários modelos de regressão, né? São todos os modelos de regressão que ele ajusta, só que aí ele vai considerar o experimento como sendo um DIC, tá vendo? Não tem aqui, né, a fonte de variação, blocos, 75 graus de liberdade por tesílio. É, então é isso, pessoal. É bem simplesinho a gente conseguir resolver esse problema aqui pelo R. Né? É, na próxima aula, a gente vai aprender sobre a, os avaliadores da qualidade do ajuste que vai nos ajudar né? a escolher o nosso modelo de regressão, né? a testar vários modelos de regressão e escolher um melhor. Tudo bem? E mais para frente, a gente vai aprender também como que a gente faz a representação gráfica é, desse tipo de experimento. Mas é isso então, pessoal. Até a próxima aula.